O quadro repórter nos bairros está no centro e alerta para o risco de um buraco no calçadão da Praia da Areia Preta. Repórter nos bairros hoje aqui no centro de Guarapari, nós estamos aqui no calçadão da Areia Preta e vamos mostrar para você essa beleza de praia, essa beleza de Guarapari. Mas nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam acabam tropeçando e caindo aqui porque esse buraco é uma tristeza porque olha só a quina que tem aqui ó a pessoa vem olhando para o mar bate o pé aqui e acaba tropeçando e tá é, acaba com a imagem de Guarapari a cidade tão bonita como Guarapari e você vê aí né esse descaso com a coisa pública olha só tá todo destruído isso aqui já tem mais é, de três meses que está abandonado então o nosso apelo é que a prefeitura mande recuperar o mais rápido, antes que uma pessoa da terceira idade acaba quebrando aqui uma perna, ou um braço, ou ficando até inutilizado. Eu quero terminar essa reportagem aqui dizendo, eu sou o professor Germano, repórter nos bairros, em cima né, desse relaxamento aqui, que é uma coisa tão fácil de ser consertada. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que encaminhará a reclamação para a secretaria responsável na próxima segunda-feira. que acabam e caindo aqui, esse buraco...